Tem que pensar na eficiência. Sim, quem está rendendo mais. E no critério de eficiência, vai precisar de um zagueiro alto e de um jogador de velocidade na marcação. Não sei se vai jogar o Fabrício Bruno ou se vai gostar, jogar o Gustavo, mas o um zagueiro de velocidade vai precisar. E aí é que entra. O Pablo e o Davi Luiz, lembrando, não participaram do jogo com o Corinthians, estão descansados. E lembrando é. que no do, nos dois jogos em que perdeu, né? Uhum. Perdeu os sim, dois sim, pela sim, Copa, Brasil, sim. Pelo sim. Copa Brasileiro, contra o Atlético Mineiro, uhum. foi a mesma dupla, Rodrigo, Caio e Pablo. Exato. Foi. Entendeu? Não, esses aí. outros todos que estão à disposição agora não enfrentaram esse jogo. Para a gente falar, Exato. ah, o fulano foi bem contra Bom, o Pablo, né? Mas o Gustavo, o Léo e tal, eles não, não pegaram o ataque o do, Fabrício, do Atlético. Nem o Fabrício, nem o Fabrício. de lesão. É. Ninguém Fabrício falou tá do Davi Pablo, Luiz, O Pablo Caramba. também não sei se está muito bem. Nem fala dele. É. Eu que sou maluco, eu, eu escalaria o Flamengo com três zagueiros, já falei. É. Uhum. Abri, a, abri a mão de lateral, eu faria Rodrigo Caio, nesse caso não dá, né? Minha, minha hum. Rodrigo Caio, o Davi Luiz... Zagueiro de sobra, que faz papel de volante também, fez isso bem na Europa. E o Pablo. É, mas o não tem outro... Dorival não é adepto dessa, é, dessa não formação, é adepto, não, né? É que o Paulo sou... Souza era, o eu, Paulo Souza Eu gosto de Carrossel, né? você sabe, Carrossel, né? é, é. Então é, é seria Everton Ribeiro, é. a, a direita na ala, do outro lado, não sei, se Cebolinha, Cebolinha quando puder. Cebolinha. Né? Cebolinha é, é em breve, é a partir do dia 18. É. É. Mas então... Teoria é de Bruno Henrique também. O Bruno. outro eu não sei ainda. O Pablo... Bruno Henrique Henrique, não. Bruno Henrique só em 23, hein, presidente? Gustavo, Gustavo, Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique. O Gustavo Henrique, Henrique para a defesa, até porque o Bruno a gente não ia é, pular atrás, é, da Não, é, é, não é sei carrossel é, aí do não, Rodrigo. Só no carrocélio. É, é, é. Carrossel jogaria. É. Agora, eu é, estou tentando me lembrar aqui se o Pablo, que não está tão bem, não. foi mal nos jogos contra o Atlético. Não, não, foi, não, não foi, foi maravilhoso, não, não, né? Não, não, não, é. não, não, não. Pois é. Não. Então, Aliás, o Pablo ele, ele, volta, ele ainda não. no Flamengo, não é aquele Pablo do Corinthians, que a gente você conhecia é e falava aqui, uma grande sim, sim, contratação né? do Flamengo isso o Davi Luiz, né? Uma tal. partida ou outra boa o do Davi, Davi Luiz, também... Você fala, ah, essa foi boa, é. essa foi boa, mas no geral, assim, não é... O Davi até agora é mal Davi, no Flamengo. O Davi Luiz, mal joga no Flamengo. joga melhor quando o time não. joga bem posicionado. Sim. Porque aí, quando a bola chega nele, a gente sabe que ele tem qualidade para jogar. Agora, se depender dele ter um arranque... Ele tem deficiência no arranque e na velocidade. Uhum. E se pega um, um atacante que ele joga, por exemplo, junto com ele, o Marinho, que tem um arranque espetacular e uma velocidade de final espetacular, ele não consegue chegar. Uhum. Ele não vai conseguir chegar. Então, a, aí a deficiência é dele. Agora, ele é um zagueiro de posicionamento, ele é posicionado com o volante bem na frente. Por isso é que eu defendo sempre no time do Flamengo, um volante uhum. bem colocado na frente da zaga. João Gomes. Uhum. Bem colocado. E é o Thiago Maia, nessa né? é, dupla está se firmando ali, bem, né? Um volantão ali bem colocado, na frente da zaga. Eu acho que esses dois volantes são os caras que são, vão dar a sustentação para o time do Flamengo. A gente está falando do Flamengo, depois a gente vai falar do Atlético. Sim, né? sim, sim, é, sim. Porque também tem essa questão sim. Do, do jogador de, de referência na marcação, sim. que de repente... Porque tem uma o, bela dupla de volantes como também. Como não o Jair está... O Jair, tá... o Jair vai voltar. Tá. Vai jogar, tá vai, então vai jogar. Então vamos ver como é que vai se posicionar, vai né? Vai jogar. Porque o dele também não é... vai ter não. O dele foi uma fratura, um... é. uma, uma pancada, uma é. fratura na mão. É. Provavelmente cirurgia. teremos Thiago Maia e João Gomes e do outro lado Jair e Alan. Jair e Alan, que não começaram Bela bem dupla, a temporada, a dupla, dupla do Atlético, mas é uma dupla que já fez um sucesso danado ah, no, sem dúvida, no futebol né? brasileiro. Eu defendo sempre isso para o time do Flamengo e para o time do Atlético. Ah, o que eu acho que falta para o Atlético é pressão na bola, ou perde e pressiona, Sim. que fazia com o Cuca Sim. e não faz com o Mohamed, Sim. dá espaço para o adversário jogar, dá espaço para o debochado jogar. Exatamente, aliás falando nisso, Pascoal, é, estamos falando do Flamengo e o Flamengo está em desvantagem, o Flamengo perdeu por 2 a 1 um. se vencer por um gol de diferença leva a decisão para os pênaltis, para se classificar tem que vencer por dois gols ou mais de diferença para avançar. Em cima dessa informação, né, do que o Flamengo precisa, na avaliação de vocês, agora olhando para o time todo, qual é a melhor escalação para o Flamengo conseguir atingir esta meta? Amanhã, lembrando que a Rascaieta estará de volta, Gabigol, Pedro. É, só não estarão disponíveis o Cebolinha, o que ainda não pode. Treinar, do, né? O Arthur Vidal do, do, do, do e o, o, vai jogar e o Bruno da... Henrique, infelizmente, só no ano que vem. O né? preferido do conselheiro, conselheiro Miranda tá à o é, o é, é, é. Sim, está à disposição? O é Everton Ribeiro? Sim, está à disposição. Está à disposição. O à disposição, time, né? para mim, é basicamente. Esse, a zaga vai depender da escolha do treinador. Hum. Eu acho que tem que ter um jogador alto por conta das bolas cruzadas na área do time do, do, do, hum. do Atlético, e são muitas. Né? Precisa ter um jogador da bola ofensiva também porque os dois os dois zagueiros do Atlético são altos e, e precisa ter o, uma marcação em cima deles é. É, no mais eu acho que não tem na, é. nas duas laterais ah o Rodinei o Rodinei tem o Rodinei o é o Mateuzinho menor. já voltou a treinar hein? mas o, me, o De repente Rodinei... pode ter uma chance o Mateuzinho amanhã hein mas o Rodinei, na, do Rodinei. na minha visão é. o Rodinei ainda pode pode produzir é. vai precisar dele na ala porque é. porque do outro lado tem outro avião Final... O Vidal não falou, toca no avião, toca no avião. No avião sim. Do outro lado, lado esquerdo, o Atlético tem um avião. Hum. Ou não? O Arana. Tem. Passa todas. Hum. Então precisa, precisa ter um jogador de contenção. É. E eu acho que a utilização hum. né, de, de, dele na lateral direita pode ser importante para o time do Flamengo. Sim. O, o... Do Rodinei. Do Rodinei, sim. acho importante. Do outro lado deve ser o Felipe Luiz. Hein? Do outro lado o Felipe Luiz. Deve ser, porque não jogou contra o Corinthians. Deve ser o Felipe é um Luiz. Ele disse que ele deve jogar. É, os dois volantes, me parece, que Thiago estão Maia definidos. Jogou o, o debochado. Sim. E, e aí? aí é que vem uma dúvida, Pascoal. É, os dois centroavantes ou Gabigol não, e Pedro juntos? Ou é para o decorrer do jogo ou não? É colocar Gabigol e Pedro de início, deixa o Everton na Ribeiro minha, de fora na minha ou não? avaliação... Aliás, eu... pode botar o Everton Ribeiro, o Gabigol e Pedro também. É, pode ser. Eu colocaria, eu colocaria de, de início o, o Everton Ribeiro por um lado uhum. e o Lázaro pelo outro. Mas eu acho que isso não vai acontecer. Contra o Tolima, jogou com Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro, não foi isso? É, de início? No segundo Entendeu jogo. Contra o Tolima foi no é, 7x1. 7x1. É. É. No, no primeiro aqui, jogo, ó. o senhor perdeu Essa, o né? jantar para mim, é. porque... É. É, perdeu o jantar né? de novo? Ah, não, perdeu no, é. no primeiro jogo contra o Tolima lá, porque eu achei... Porque os dois haviam jogado contra o América, vocês se é. lembram. Você perdeu o jantar tá no jogo. É. É. Foi a primeira vez que o Dorival pôs os dois juntos contra o América. Eu só pago quando ele pagar o que tá me devendo até hoje. Aí o Flamengo, de Tô com 3. Crédito. o Flamengo ganhou de 3 a 0 com esta é. dupla. Gabigol e Pedro? Aí, é, aí ficou é. aquela história, por isso que a gente brincou ah. do Jotaque. Ah, então ele vai repetir é. contra o Tolima lá fora. Eu falei, acho que lá fora não vai. Aí hum. ele foi lá no 1 a 0 é. e não pôs. Ele volta e coloca aqui. Mas foi uma desgraça aquela atuação do Flamengo. Mas né? contra o Atlético Mineiro o André... ele não colocou é também não... a dupla, hein? Se o Andréas Pereira, que se despediu bem do Flamengo, tá lá no Fula, não faz aquele gol lá, eu não sei, não. É, mas contra Nossa, o Atlético Mineiro. Um sofrimento agride lá, foi. né? Foi. Né? Mas contra o Atlético é. Mineiro também não teve a dupla. Agora, essa escalação é, que nós estamos falando aqui, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Pedro no ataque, ela foi responsável pela melhor atuação do Flamengo nesta aí... temporada até aí agora, não? não 7x1 no Toledo? Foi 2 2 é. Dois. É. Né? Porque são dois meias, dois volantes e dois atacantes. Mas ele gosta, vai no 4-3-3. Ou losango. Né? É losango. É o losango. O losango. Arrascaeta é. sendo o enganche. Sim. É. Você acha que tem que repetir o jogo do não, Torima? Eu, o que, que você acha? Eu estava preparado, se você fosse perguntar para é. mim a escalação Pronto. do Flamengo, Topei eu vou perguntando agora. Santos, Rodinei, Davi Luiz, Léo Pereira, Felipe Luiz. Hum. João Gomes, Thiago Maia, Everton Ribeiro, Arrascaeta, o Debochado. Hum. Gabigol e Pedro. Eu defendo há muito tempo escalação a escalação do Torima, da né? dupla, que é. é a escalação que fez o melhor jogo do Flamengo nesse ano e em muito tempo. Se deu certo ali, por não colocar de novo em um jogo em que o Flamengo precisa Você tem fazer gols. que na ação do adversário, Rodrigo. É. Tem que imaginar como é que os laterais do, do Atlético atacam, como é que eles defendem, como é que os volantes se portam. Contra o Por Atlético, exemplo, ele não pôs a dupla. Ele não pôs a dupla. Por os quê? Porque tem os dois... Precisa marcar os dois laterais do Atlético. Usadia de alegria. Você está em casa, ah, ingresso tudo lotado. É, legal. Aliás, cara. tá Ui, lembrando é. mesmo é. O Rubro Negro Inferno o Flamengo e Galo nos anos é. 80, porque é. o Galo ganhava no Mineirão... E no Maracanã dava Flamengo, né? É... Tem que tiveram que fazer o jogo famoso lá no Serra Dourada, lá que o Rati expulsou, <risos> meio que o do Atlético acabou com o jogo, é... porque, porque cada um ganhou o seu jogo em casa, né? Exato. É, a, a, aquela briga era boa, eram duas seleções, é... né? Que tinha é... Flamengo e Galo. Sim. E, e, e agora um tem casa, duas gente. seleções de é... novo, né? Dois Timaços podem fazer aí um jogo extraordinário. Então, é, vocês acham. O Rodrigo acha que tem que repetir a escalação do Tolima. Sim. Né? Gabigol, Pedro, Everton Ribeiro. E a Rasqueta, Pascoal e Mauro não eu acho não que, que tem que jogar com o Lázaro Aberto na esquerda, pensando no que, no que ele pode produzir em cima do Mariano, hum. nos espaços que ele pode ganhar, e acho que tem que jogar o Everton Ribeiro do outro lado, porque não pode deixar a ultrapassagem toda hora de um, de um jogador como o lateral esquerdo do Atlético, que é um avião, Guilherme Arana, Arana. e você não pode dar ah, ah, todas as liberdades para o setor do, do, da, da beirada de campo para o time do Atlético. O Atlético cria muito pelo lado do campo, Sim. e não pode dar essa possibilidade para o time do Atlético. Mas depois eu gostaria de falar do Atlético. Ah, sim, nós vamos falar. Vai, nós vamos vai, falar. Vai, vai, pode produzir, pode produzir sim, contra pode, o Flamengo. pode. Pode, Porque eu acho que o Atlético tem muitas coisas positivas para esse é. jogo. Atlético trouxe o Gêmeos, o Allan Kardec, o Pedrinho, o Pavon e o Flamengo trouxe o Cebolinha e o Arthur Vidal. Eles só vão poder jogar a partir do dia 18. Tá chegando. E o Vidal colocou uma foto hoje no Instagram dele que agitou a Nação Rubro Negra, hein? Olha lá. Ih... Ele, ele se encontrou com o um amigo Alex Sanches e ele disse exatamente. Mas é o Alex Sanches é. É. e ele colocou muita história numa foto é verdade. Os dois foram bicampeões da Copa América, eram companheiros de Inter de Milão. O Vidal reincindiu o contrato ontem com a Inter e o Alex Sanches está indo para o mesmo caminho. Então, por que agitou a torcida do Flamengo? Muitos entenderam que o Vidal está conversando com o Alexis dizendo o seguinte, vamos lá, vamos jogar comigo. O Flamengo precisa da contratação do Alex Sanchez? Seria uma boa para o Flamengo, Alex Sanchez? O Flamengo sente muita falta quando não joga o Arrascaeta. Ele então, seria esse substituto? Ele pode ser esse jogador, pode ser esse jogador, porque é a função dele. Hum. Ele é um armador pelo lado, às vezes um armador por dentro, dependendo do que a gente imagina. Né? É, do, da partida. Eu, eu, eu, uh. O Flamengo não tem esse é substituído. Não. não tem um substituto. Ele seria esse cara? Eu acho que ele poderia fazer esse papel. É. Fala, Bubu! Aqui ah, ó, pra, pra mim, baixo não, aqui é na janelinha. O carrossel, é. o Alex Anches era o cara da direita ali, Uala, é, pela... Rodrigo Caio, Davi Luiz o e Paulo céu, João Gomes Vidal. Aí, Alex Sanches, Debochado <risos> e Cebolinha. Na frente, Pedro e Gabigol. Tá bom pra você? É, é uma, uma ótima Pô, escalação. aí, Carrossel é, carro você... rubro-negro. Você acha que seria uma boa pro Flamengo, então, ter o Sanches? Uma ótima. Uma, uma ótima. ótima. Se eu tivesse dinheiro, Se né? Eu não tenho, né? O Se o Flamengo tem, tem, né? tiver Compra. condições, é uma contratação é, muito interessante. Ele está reincindindo o contrato, está ficando livre no mercado. O problema é dinheiro, ele tem que aceitar receber no Flamengo um salário do padrão que o Vidal está recebendo, vai receber. Que convenhamos que pra, dá para viver bem no Rio de Janeiro com o que o Vidal vai receber. O que, que você acha de uma possível vinda de Sanchez para o Flamengo, hein, ô presidente Maronato que idade ele está? Estou preocupado se não está envelhecendo muito o elenco. 33. Né? 33? Não, 33, não. 33. não é mais novo que o Vidal. Idade? Então. É, o Vidal está com 35. É, não, não, não. Ah, o Marinho não vai gostar, o Vitinho não vai gostar, o, o Lázaro não vai gostar. Hum. Talvez até o Pedro, porque não sei se isso diminui a chance de ter Pedro e Gabigol, mas para o Flamengo, o Dorival vai gostar, lógico que vai gostar, é você tem mais opções. Uhum. Você passa a hora que olhar para o banco, vai ter muita gente boa, né? Porque não vai dar para jogar todo mundo, ou joga o Sanches ou outro, mas enfim... Flamengo, sensacional. Mas você acha que custa muito caro para padrão Flamengo? Não, não, não ele, ele, ele está livre no mercado, né? É, então não vai ter que pagar para adquirir os direitos. Agora é, um jogador, é, é o acerto salarial. É o salário. jogador, hein? Esse não vai ter que, que pagar, motorista. às vezes é meio relativo, é, né? É, porque é, porque é ele luva, pega uma né? luva né? e é, põe assim, ali no salário. Não, não vai ter que pagar ao clube, sei, ao por exemplo, clube, os direitos, é, né? Acaba, é, acaba é, pagando metade para o cara, é, né? para é, o jogador. O é, jogador se dá bem nessa quando está livre. Você se livra do pagamento pelos direitos do jogador. Você precisa contratar o jogador, precisa. Há necessidade de contratar o Wendel, o Molas? Não, não há necessidade. Os talvez dois ou um? Talvez um. E aí pega a grana, compra é. talvez um, outro volante. Já hum. pegou o Vidal aí e joga no Alex Sanches, pô. É, é. tira um volante da lista é, e coloca né? no Alex Sanches ali. A... Eu, eu acho que a, a torcida a do Flamengo ficaria feliz ficaria. Conselheiro Miranda. Mas eu vejo Conselheiro ele mais... Miranda também, Deixa porque ele aí, fora diminuir a mensagem. Eu vejo ele mais é. como atacante é. do é. que como é. armadão. Eu tô olhando é. que ele vai mandar mensagem. É, é Everton Exato, Ribeiro. Aí diminui frente, a possibilidade do Everton. Porque jogando o Alex Sanches, o Everton Ribeiro vai ter também mais um concorrente não pela manda, vaga. Ele, não ah, mensagem, ele ainda é. pode acalmar Acho um que pouco o Vidal. ele não tá a gente. Ele deve estar tá bêbado. Ele deve estar bêbado. Pra não deixar o Vidal sozinho no Rio de Janeiro, o Alex Sanches, aí, sabe, é parceiro. já que o lá foi embora. É, então. Precisa dar um cara pra dar uma controle Segurada no Vidal ali, né? É, e para o futebol, futebol é. brasileiro também, como todo, né? Para quem torce pro Flamengo, melhor ainda, mas para todo mundo, né? Sim. Quanto mais vier gente desse nível de bola para gente, é, muito é. legal para os campeonatos. Vamos aguardar. Então é isso. A janela será aberta no dia 18 para os jogadores que vêm de fora do Brasil. Clubes estão aí se movimentando e amanhã Flamengo e Atlético prometem fazer um jogo inesquecível no Maraca. Tomara que seja uma grande partida e que o mais competente se classifique. Ótimo reforço e também é, o Flamengo vai ter que contratar né, o, o Alex Santos né, que tirou foto aí com o Arthur Vidal, como vocês viram aí. Ótima contratação, né? Eu acho que o Alessandro é um bom jogador né? Jogou em grandes times Arsenal Arsenal Não é tão grande assim, né? Mas jogou no, no Barça né? Teve a carreira no Chile Ganhou a Copa América O Chile, duas Copas Américas seguidas É um ótimo jogador O que, que você acha sobre esse jogador, hein? O que, que você acha? Será que o Valente Terá Será que o Flamengo contratará o Alex Santos? Né? Qual a sua opinião? Deixe nos comentários, tá bom? E o jogo de Flamengo e Atlético, hein? Flamengo e Atlético. Vai ser um jogaço. Porque... Com, um gol de van... Com... Com dois gols de vantagem, se classifica o time para as quartas de final. E amanhã já estão já os ingressos na venda. Os ingressos... Já estão vendidos para esse jogo, para ver uma torcida lotada cantando, cantando. E o Flamengo vai ter que ir para cima, porque é um time de raça e tem que jogar sério, né? Porque amanhã é jogo importante. Ah, perdeu o Corinthians, o time não tá bem, será que o time vai ser eliminado? Porque o Flamengo estava no foco para a Copa do Brasil, né? Ele o Flamengo, o pegou aqueles jogadores titulares E também botaram para não jogar o jogo contra o Corinthians Porque o Atlético é turismo, né? turismo Vai ser um jogo difícil Eu creio que o Flamengo ganha Eu vou crer que o Flamengo é essa camisa É, é, é respeito é amor e paixão, é raça e tudo. Tem que jogar sério esse time. Esse time vai estar perdendo muito. Entendeu? E é raça, amor e paixão. E esse time vai ter que mostrar o meu futebol amanhã, a partir das 8 e 30 Esse jogo é, é equilibrado, vai ser equilibrado. Isso é que não é fácil. Confrontos assim. Mas o Flamengo vai tentar. Vai conseguir ganhar esse jogo aí. É, não se esquece de, de, de se inscrever no nosso canal. Tá bom? Ajuda, ajuda a gente aí, tá bom? Deixa o like e ajude o nosso canal. E ativa a notificação. Quer, se quiser, compartilhe o vídeo pra galera. Muito importante mesmo compartilhar o vídeo pra galera, tá bom? Muito obrigado. Boa noite a todos.